Você já teve sonhos que mexeram com você profundamente? Claro que sim, eu imagino. Afinal de contas, todos sonhamos. Deus também, segundo a Bíblia, transmitiu mensagens aos homens de diversas maneiras e o sonho foi uma delas. Foi num sonho que o profeta Daniel viu a sequência de animais que representavam potências políticas desde a Babilônia até os dias de hoje. Também foi por um sonho que Deus disse a José, marido de Maria, pai adotivo de Jesus, que fugisse para o Egito com sua esposa e filho. Em resultado disso, Jesus escapou da morte às mãos do cruel rei Herodes. Há, portanto, sonhos proféticos e sonhos comuns. De qualquer maneira, é válido perguntar por que sonhamos? Que mecanismo é este e como ele funciona enquanto estamos dormindo? Sigmund Freud teorizou em 1900 que os sonhos teriam significados ocultos do subconsciente. Eles seriam uma forma muito particular de realizar desejos não admitidos conscientemente, esta ideia ainda é muito difundida, embora não seja uma certeza absoluta, pois certos neurologistas e outros especialistas em ciência ainda estão às, às voltas para descobrir finalmente por que nós sonhamos. Aliás, alguns animais também sonham você saber disto. Por outro lado, é interessante que orcas e golfinhos, que são mamíferos com cérebro, passam o primeiro mês de vida sem dormir, logo, sem sonhar. E por quê? Não sei. Mistérios e mistérios da natureza. Ah, eu ia me esquecendo. Há outro grupo de estudiosos que pensam que os sonhos seriam simulações da mente para nos treinar para situações reais do dia a dia, especialmente aquelas que envolvem perigo. E por que não seria? Mas, misturando tudo isto com o fato de que a Bíblia menciona sonhos de origem divina, eu me pergunto, Deus também se comunicaria conosco hoje através de sonho? Por que não? Eu só acho que nós não temos mais uma necessidade, após o fechamento do cânon bíblico, de recebermos novas doutrinas que venham de novas revelações. Segundo Timóteo capítulo 3, verso 16, e 17 também diz que toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça, a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, plenamente equipado para toda boa obra. Assim, meu amigo, a Bíblia nos equipa por completo. Então, ela pode nos revelar tudo o que precisamos, ou pelo menos a essência do que precisamos conhecer acerca de Deus. Deste modo, qualquer novo sonho, ainda que dado por Deus, tem de estar em conformidade com esta revelação dada na palavra bíblica. Agora, deixe-me contar uma experiência para você. Aos cinco anos, eu sonhei com a volta de Jesus. Isto mesmo, com a volta de Jesus. E até hoje eu me lembro desse sonho. Eu estava numa casa e havia uma velha senhora ali comigo. Do lado de fora da casa começaram a chover pedras, pedras iam caindo. Eu não tinha medo daquela chuva, por incrível que pareça. E aquela senhora, ao apontar para a chuva de pedras, me disse que aquele era um sinal de que Deus estava voltando. Eu então saía pela porta da casa e via no céu a silhueta cinza de um homem de barba gesticulando os braços nas nuvens como se estivesse regendo um grande couro. Eu não sei por que eu tive aquele sonho, afinal de contas eu não nasci numa casa com qualquer filiação religiosa concreta e eu nunca tinha ouvido falar da volta de Jesus. É um mistério por que eu sonhei com aquilo, mas de uma coisa eu sei. Os anos se passaram e desde aquele dia até hoje eu prego novamente esta realidade, a realidade da volta de Jesus. Sabe por que eu prego? Eu prego na esperança contínua de que aquele meu sonho de infância logo se torne uma realidade histórica. Porque eu sei que Cristo em breve voltará. Ele prometeu e Cristo não mente. Cristo voltará. Esta é a nossa maior e suprema esperança.